É de Libra! Nada importante não. acontece ali de novo, não! Mesmo porque o grande <risos> mestre não está lá! Como não, Nada, gente? Tem a, a famosa tem que falar, cena. Temos que falar, temos que falar. Gente, a cena da Casa de Libra, que é a, a parodiada e zoada desde os anos 90, uhum. em que o Chum aquece o corpo congelado de Yoga com seu cosmo da amizade. Se você riu dessa cena, é a homofobia sua. Continua <risos> sendo engraçado, desculpa. <risos> o, no mangá, ele só fica meio assim. Ele só, ele abraça, só gasta. É. No anime, é. alguém falou: espera! Vamos. Nós podemos fazer melhor. Ele quase dá um beijo, ele monta em cima do yoga, ele entrelaça as pernas com o yoga, e ele, coloca, cara, ele fica tipo, a menos de um nariz de distância Sim. do yoga. Ah, as fujoshi e, Eu eu assim. E é, isso é completamente de propósito, porque caso você não saiba, meu, meu jovem, meu jovem não, porque você, você via uhum. a cabeça dessa época, você já é um velho decrépito. Meu velho, uhum. de o cavaleiro Zodíaco tinha um público feminino absurdo no Japão. Uhum. O, o fenômeno de fujoshi, de ficar vendo os caras e falar, ah, vou deixar esses caras se beijando tipo, e tal. Tipo, né? Cara, isso estourou o dia que Elas adoravam o do dia Então, colocava isso. Foi pra essas foi pra meninas isso. que vi e falavam... Nossa, mano, que tesão! O Shun vai ter no, no mangá, Mas aí, cara, o Shun não é tão afeminado quanto É verdade. Quanto no, é, no As no proporções anime, né? do Shun são proporções de mulher no anime de tipo, de verdade tipo sim. ele as ele é desenhado ele com uma um mulher shape, né? ele sim ele tem um shape de, de mulher ele tem uma namorada verdade de uma namorada que pratica bdsm vamos é importante colocar é importante frisar aqui é. pro público médico, <risos> é isso aí mesmo <risos>